Eu sou a Isa, e de acordo com o que vocês votaram na última enquete, o vídeo de hoje é sobre todos os acessórios que eu comprei durante a quarentena. Quero pedir desculpa se o áudio tá meio estranho aqui meu microfone, ele teve um problema depois de dois anos de canal, ele decidiu que ele queria morrer, então ele tá bem esquisito assistam todos os anúncios desse vídeo, por favor, assistam os anúncios desse vídeo, pra me ajudar a comprar meu perfume novo, porque não é barato. O que aconteceu comigo nessa quarentena? Eu passei muitos meses sem fazer nada, como todo mundo, não gastei em absolutamente nada, aí eu comecei a ver coisas que eu queria e eu comecei a comprar. Sou muito controlada a respeito de dinheiro, então eu, eu gastei só com aquilo que eu queria muito. Não comprei coisas necessárias que eu não vou usar. Eu comprei muita coisa, mas não coisas necessárias. Todos os brincos que eu tenho ou eu ganhei, os que eu comprei foram aqueles de 3 reais que vendem em loja de bijuteria. E eles ficam pretos bem rápido, porque eu deixava eu ficava usando os brincos diretão assim. Aí depois também eu fiz esse piercing, daí eu não vou trocar essa joia, não por enquanto, pelo menos porque eu gosto muito dela. E eu não tenho mais acessórios, eu não uso pulseira... Sendo que eu nem comprei pulseira Nem anel, porque nunca cabe em mim O único anel que eu uso é Aliança Porque nenhum anel e nenhuma pulseira cabe em mim nunca E colar, eu sempre quero começar a usar Mas eu não gosto de colar, tipo, de pingente Porque... Não sei, eu não consigo usar, não, nunca uso. Eu gosto muito de choker, que é uma coisa que eu acho que é mais prática e que fica bem mais bonito, que fica bem grudado no pescoço. E eu tô com essa blusa aqui, né? Bem simples, que é pra não tirar a atenção dos acessórios por mais que mais seja com o um círculo esquilométrico, né? E vamos lá então! Eu comprei vários acessórios. Eu comprei todos de lojas brasileiras. Mentira, tirando isso daqui, a gente já vai chegar nele. Mas a maioria eu comprei de lojas brasileiras. Os produtos são importados, eu não sei, eu imagino que são. Mas a loja foi brasileira. Então o máximo de tempo que levou pra chegar um, esses produtos foi de uma semana. Eu paguei frete. De todos, na verdade. Eu vou falar o preço pra vocês, a loja que eu comprei cada um. Eu vou deixar os links das lojas aqui na descrição. O link é o Instagram, na verdade, que tem algumas que eu comprei direto pelo Instagram. A gente vai começar pelo meu primeiro surto. Que foi isso aqui. Eu nem lembro quando eu comprei. Mas isso aqui é, na verdade, uma aliança, só que o Matheus esqueceu a dele. Eu quis comprar essa aliança, porque quando a gente começou a conversar e o Matheus, eu falei que eu queria muito um Anel do Humor. Ela já apareceu em um vídeo aí. Era meu sonho um Anel do Humor. E ninguém nunca me deu. Daí eu decidi que eu ia comprar uma aliança do humor. E custou o par R$ 4,75 e mais R$ reais de frete. Então, foi R$10,0 um par de Anel do Humor. Que não é Anel do Humor, né, gente? Ele tem um negócio de temperatura, então. Ele vai mudar conforme a temperatura que tá o seu corpo. e pode ou não indicar certas coisas. Enfim, ó, ele tá meio verde. Acho que não dá para ver. Meio azul, meio verde. Eu vou admitir. Eu fiquei meio louca assim. Eu comprei muita coisa. Eu não compraria normalmente essas coisas. Se eu não estivesse na quarentena, eu não teria comprado. Com certeza, porque ele ia tá gastando com outras coisas. Né? Ele ia estar tá saindo de casa e tudo mais. Mas agora eu tenho coisas para usar quando a gente voltar ao mundo real, né? Porque... Não sei onde vocês moram, mas aqui a gente não botou ao mundo real, não estou saindo de casa ainda. E como é uma aliança, ela é menor do que a minha aliança normal, então nos dias quentes eu não consigo usar ela. Mas ela cabe, ela fica super justinha. ela é super confortável, o problema é que ela é da China, né gente? A do Matheus não tá aqui, eu não eu vou mostrar pra vocês que já começou a ficar preta, já deixou o dedo dele preto. Eu falei que não era pra usar tudo, que era é só pra usar às vezes de bonito mesmo, era né? mais uma recordação o próximo item, gente eu comprei numa loja chamada My Loop Store ela é uma loja daqui de Curitiba é uma loja, tipo uma lojinha assim, independente, não é uma loja ela só existe no Instagram e eu vi de indicação de uma influencer aqui de Curitiba e eu não tenho nada de corrente decidi comprar esse choker, tem várias coisas lá, ele custou 32 reais, esse daqui foi o meu início dos Acessórios reais. Foi isso daqui que ativou o meu vício e a minha vontade de comprar todos os acessórios. Eu amei esse. Lá tem vários outros, eu fiquei com vontade de comprar vários. E eu comprei porque eu achei realmente barato. Em outros lugares, isso custou é muito mais caro, né? Mas eu achei barato. Acho que eu paguei mais talvez 15 ou 10 reais para entregar aqui em casa. Então eu não saí de. Quer dizer, nem eu saí de casa. Mas eu não saí de casa. Comprei de uma pessoa da minha cidade. Eu posso usar de qualquer jeito, né, gente? Olha só. Ele é super flexível, ele abre dos dois lados. Posso usar na calça se eu quiser, posso usar do jeito que eu quiser. E como ele é de corrente, eu posso ajustar pro tamanho que eu quiser. Então eu vou colocar ele aqui. Isso é muito ruim, é sério. Matheus, vai me socorrer pra gente não ficar aqui por 20 minutos. Obrigada, Matheus, é ótimo. Eu posso usar assim, inclusive eu já usei ele. Se você me segue no Instagram, você já viu eu usando, já marquei eles também. Dá para usar assim e dá para usar também. Dá pra deixar ele bem apertadinho assim, que é... particularmente do jeito que eu gosto, que eu acho bonito. Eu tô alguma uma marca aqui porque eu coisa apertou a minha pele. Mas ó, eu gosto assim quando eu tô usando algo que é mais aberto, dá pra usar daquele jeito quando é algo mais fechado. Eu achei que valeu a pena, eu gostei muito dessa peça. Então agora a gente vai mudar pra segunda loja, que foi a Riot Design Store. Eu comprei direto no site. Essas peças que eu particularmente Acho que são importadas Não sei porque que eu acho, mas acho que elas são importadas Elas são um pouco mais caras assim Mas tem muita coisa legal nessa loja a gente queria comprar a loja inteira Só que eu decidi escolher uma peça muito cara Então eu não pude comprar mais coisas Bom, a primeira peça dessa loja que eu vou mostrar eu Já mostrei no meu Instagram também, segue lá que vocês vão ver Eu já mostrei várias dessas coisas que estão aqui Nem todas que eu, eu guardei para mostrar aqui Foi esse brinco aqui Tá foco não vai focar em mim nunca mais agora. Que é bem parecido com o meu piercing. Vou colocar pra vocês verem. E ele é muito bom, viu, gente? Sério. Ele é muito bom, ele é muito lindo. Ele foi 30 reais. E assim, 30 reais por um brinco, sinceramente, eu acho caro. Por mais que eu tenha comprado. Eu acho caro. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que comprava brinco, joia, joias, né? acessórios. Tudo no AliExpress. Porque custava de 5 reais. 2 reais, muita coisa que tem no AliExpress Muita coisa mesmo Essas coisas todas, obviamente, foram pro lixo Em um pouco tempo, mas agora o AliExpress Tá é exatamente o mesmo preço Então eu decidi comprar numa loja do Brasil Olha só, gente Eu sou apaixonada por esse brinco eu Já usei ele várias vezes aqui nos vídeos já Eu acho ele muito, muito, muito lindo Eu comprei mais uma coisa também Nessa loja, que essa foi a peça cara Foi 58 reais Que é esse choker de arame farfado já usei, acho que vídeo também. Bom, eu mesmo tô dando um zoom aí pela edição pra vocês verem. Ele cabe em qualquer pescoço, mas eu não sei, meu pescoço e minha cabeça são muito pequenos. Então essas coisas elas nunca ficam tipo aqui, como eu gostaria que ficasse e nunca nem vão ficar. Mas eu achei lindo do mesmo jeito. Não pinica, tá gente? Obviamente, ele é pontudinho, mas não pinica. A gente. Sabe quando você olha uma coisa e você pensa, tipo, quero comprar? Quando eu vi o Matheus, foi a mesma coisa, não tô brincando. E eu fico muito vontade de comprar, então eu comprei e custou 58 reais. E eu achei ele bom, gente, sinceramente, assim, eu gostei bastante. Ele veio meio tortinho, mas eu já consegui arrumar ele fazendo absolutamente nada. Não, provavelmente não valeu 58 reais. Mas é aqui, 58 reais, na verdade, não é caro. Se você for para cantar, que a gente ganha pouco. Com a gente o Brasil, né? Pessoas do Brasil, mas eu gostei muito. Eu olhei falei: Quero e eu comprei. E aqui estamos. Ah, eu não paguei o frete também, gente, porque o frete tava, tipo, o valor de uma peça pra, pra Curitiba. Porque, assim, eu coloquei o brinco, deu um frete, Eu coloquei mais isso daqui, que, e deu muito mais caro o frete. Eu falei, olha, tá dando muito caro o frete com duas peças. E daí eles me deram um cupom, gente, eles me deram um cupom que abateu o valor do frete. Eu fiquei muito feliz, e daí que eu decidi realmente comprar, porque eu tava super na dúvida se eu devia comprar ou não, mas quando ele me... Deram esse atendimento maravilhoso Eu comprei Agora a gente vai para a última loja já Que foi a Loja Sanguinária Que sinceramente foi a loja que foi mais fofa A Loja Sanguinária é uma loja que você só compra pelo Instagram também Eu vou deixar o link aqui na descrição E eles me mandaram um botom do comer Também veio um adesivo que eu já colei no meu armário E veio até uma cartinha Então eu fiz toda a compra pelo direct Eu vou admitir que eu fico medo Fico com muito medo de comprar e não receber Eu comprei mais porque a Jules Segal Não sei se vocês conhecem Uma influencer Ela não sei, ela tem uma parceria Sei lá, com eles E a outra coisa que eu comprei da Riot Eu vi que ela seguia também e chegou então eu fiquei mais tranquila e realmente chegou as coisas, gente. Todas as coisas chegaram maravilhosas. Vamos lá. Ah, e lembrando que Loja Sanguinária é uma loja... Que, eu não sei quantas pessoas tem lá, mas é, é uma loja do Instagram. Ela só aceita pedidos pelo Instagram e todas as peças são artesanais. Todas as peças foram feitas à mão e todas têm um preço incrivelmente acessível. Senão eu não teria comprado quatro coisas. É, acho que eu, eu decidi um pouco dessa vez. agora vou ter que usar tudo. O primeiro, primeiro item que eu mostrar pra vocês é esse brinco de pentagrama, ele custou R$17,90. Olha só, sinceramente na foto eu achei que ele era desse tamanho. Por algum motivo na foto ele parecia tipo um, um pouco maior assim. Um pouco muito maior. Mas ele não é, só que mesmo assim eu gostei porque eu tava preocupada por ele ser muito grande. Porque eu não costumo usar coisas muito grandes, assim, né? Eu gosto de usar brinco bastante. Eu fiquei preocupada por ele ser grande. Mas como ele é desse tamanho, ele é super de boa. Segundo item que eu vou mostrar pra vocês, obviamente, é um choker. Que eu olhei e falei, eu preciso, eu quero, não tô nem aí, vou comprar. Ele custou R$19,90. Putz, será que vocês estão vendo, certo? Lembrem, gente, que ficou perfeito a ah, mão. Consegui! consegui botar. Não na altura que eu queria, mas eu consegui colocar. Eu queria que ele ficasse aqui. No caso, tem como. Olha só, ele tá escrito Witch, que seria bruxa, no caso, né? <risos> Combina muito com o pentagrama. Eu amei, gente. Olha só, R$19,90. Amei, gente. Vocês podem esperar que ela apareça num vídeo aí bem, bem gótica. Agora a gente vai para a nossa penúltima peça. Ó. E olha só que fofo esse detalhe na pontinha. Tem uma caveirinha. Tudo feito com muito amor, gente. Dá pra ver, sabe? Quando você pega as peças e você vê que elas são todas muito bem feitas. É muito legal de ver isso, assim. Eu fiquei muito feliz de comprar as coisas da loja. Fiquei muito preocupada que não fosse chegar. Mas chegaram tudo. Chegou em uma semana. O penúltimo item que eu vou mostrar é esse choque. Gente... Ele é muito lindo. Foi R$24,90, talvez. Provavelmente. Ele é muito lindo. Agora eu vou ter que arranjar mais pescoço. De tanta coisa que eu tenho pra usar, né? Consegui, consegui, consegui. Aê, olha. É, não, esse aqui é muito lindo, né? Olha isso, que lindo, cara. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Até porque, como eu não tenho costume de usar, né, colar, eu gosto muito mais de choker, assim. Me apaixonei por esse. E a última peça agora, que foi, sinceramente, que eu mais gostei. Porque era a que eu mais tava procurando. Eu tava procurando há muito, muito, muito tempo um brinco assim. É tudo pra mim. Ele é o meu favorito de todos. Tem buraco no meio. O único problema é que ele é dourado. Eu não sei muito bem como que combinar. Mas eu vou usar de qualquer jeito. Nem que eu tenho que usar ele sozinha. E ele é grande mesmo. mas Ele não é pesado é de resina. Custou 24,90 também. Ah, no caso, eu, foi a minha peça favorita. Porque amei muito ela. Eu estou muito realizada com tudo que eu comprei. Não é verdade. Olha só. E é assim que eu. Me despeço, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada se você assistiu todos os anúncios, porque você tá me ajudando a patrocinar todas essas trocentas coisas que eu comprei. E visitem as lojas que eu comprei, gente. Elas são maravilhosas. Contem também, todas são com um preço acessível, porque eu não sou também rica, não vou ficar gastando dinheiro assim, muito, né? E eu também comprei uma lace nova. Eu comprei mais uma lace, vocês vão ver.